Covid-19, selecionado no edital emergencial Ciência e Tecnologia no Combate à Covid-19, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a Faperx. Liliana possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Engenharia de Minas Metalúrgica e de Materiais também pela URGS. Quando no doutorado, realizou parte de sua tese na Universidade de Reno, em Nevada, nos Estados Unidos. Em 2003, recebeu o Prêmio Jovem Cientista, na categoria Graduados. Realizou o pós-doutorado na Universidade de Queensland, na Austrália. Foi professora na Universidade Luterana do Brasil por nove anos, tendo sido coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Energia, Ambiente e Materiais por seis anos e do Centro Petroquímico de Pesquisa e Desenvolvimento. Prestou o concurso público em 2010, quando ingressou na URGS, onde atua agora como professora associada do Departamento de Engenharia Química, coordenou o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química entre 2013 e 2014 e está coordenando novamente em 2021. Liliana tem experiência na área de engenharia sanitária, com ênfase em técnicas avançadas de tratamento de águas, atuando principalmente no tratamento de efluentes líquidos, na gestão de resíduos sólidos industriais e na otimização de processos industriais. Professora Liliana, muito obrigada por participar do podcast, seja muito bem-vinda. Oi, Mariana. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Estou muito feliz em estar aqui nesse momento. Professora Liliana, o projeto UV-Covid-19 tem como foco o desenvolvimento e o estabelecimento de parâmetros de desinfecção para a reutilização de equipamentos de proteção individual durante a pandemia. Como surgiu essa proposta de pesquisa? Então, essa proposta ela surgiu no início de 2020, quando começou a questão da pandemia, a direção da escola de engenharia, junto com outras direções da universidade, de unidades da física e da medicina, estavam conversando sobre como que a URGS poderia enfrentar essa problemática. Nós temos tantos professores, tantas expertises, então, como juntar essas pessoas para poder, de alguma forma, atuar para minimizar né, ou ajudar nessa problemática toda. Era uma época em que não se conhecia absolutamente nada, pode-se dizer assim, do coronavírus e tudo mais, mas o que se sabia é que nós tínhamos pessoas que poderiam fazer alguma coisa. Então, a partir dessas conversas, a direção da Escola de Engenharia começou a juntar pessoas que eles entenderam que teriam habilidades para poder, então, juntas, fazer algo. Então, nesse momento, o professor Luiz Carlos e a professora Carla Tenkaten, que na época eram os diretores da escola de engenharia, hoje a professora Carla está atuando na direção, continua, então eles me chamaram porque eu trabalho com ozônio. Eu costumo trabalhar com o ozônio para desinfecção de água, então aí o que, que acontece? como é um processo de desinfecção e todo mundo falava muito assim, olha, é o ozônio, ultravioleta, que seriam técnicas em potenciais para essa questão da limpeza de superfícies, da limpeza de profissionais, a desinfecção de EPIs. Então, eram técnicas e continuam sendo técnicas que têm bastante potencial para isso. Então, pessoas envolvidas nessa área foram chamadas e nós começamos a conversar e eram vários profissionais. Então, nós tínhamos Tínhamos engenheiros de todas as especialidades, engenheiros de materiais, engenheiros químicos, como sou eu, engenheiros de produção e também profissionais da medicina. Então nós tínhamos enfermeiras, nós tínhamos professores da área da medicina, professores da metalúrgica e nós começamos a conversar também outros profissionais empresários que poderiam colaborar, porque a gente não sabia exatamente como fazer, mas sabíamos, como eu falei, que poderíamos fazer alguma coisa. E foi um momento que surgiram vários editais que essas entidades, essas fundações de amparo à pesquisa, elas estavam tentando capitanear justamente pessoas para atuar, para fazer alguma coisa. Então, nós fizemos várias reuniões e chegamos, então, a um consenso de que nós poderíamos, sim, atuar, mas como? Nós estávamos vendo que muitas empresas estavam lançando equipamentos para desinfecção utilizando lâmpadas ultravioleta e até o ozônio. Mas esses equipamentos, esses procedimentos, não tinham uma verificação científica. Então nós pensamos assim, por que não validar esses procedimentos? Ou seja, entender, construir uma metodologia para desinfecção, tanto de EPIs quanto até de superfícies, que tivesse uma segurança para as pessoas que fossem usar e também de desinfecção porque o nosso receio é que todas essas metodologias, todos esses equipamentos que estavam sendo vendidos sem nenhum controle pudessem até ou não desinfectar nada ou causar algum dano às pessoas. Então veio a proposta da gente desenvolver um procedimento adequado, com base científica, para poder dizer, olha, essa técnica aqui realmente consegue matar o coronavírus. Com essas condições operacionais, dessa forma. E aí montamos, então, uma equipe multidisciplinar para podermos fazer esse projeto. E a nossa ideia era, então, desenvolver em algumas frentes essas metodologias. Então foi mais ou menos por aí, Mariana. A senhora falou de uma equipe multidisciplinar dedicada ao projeto, com pesquisadores de diferentes unidades da URGS. A Escola de Engenharia, a Faculdade de Veterinária, o Instituto de Física, a Faculdade de Medicina. Exatamente. E já nos explicou um pouco como foi composta essa equipe multidisciplinar. E eu te pergunto, quais os principais desafios dessa prática conjunta entre médicos, profissionais diversos da área da saúde, médicos veterinários, físicos e engenheiros. Qual a atuação de cada um destes profissionais no desenvolvimento da pesquisa? Olha, Mariana, então, é um desafio. Trabalhar com pessoas normalmente já é um desafio na nossa mesma área. Trabalhar com pessoas de áreas diferentes e a distância também é um desafio, mas aos poucos a turma foi, digamos, nós fomos nos integrando e assumindo nossos papéis. Então o que, que aconteceu? A gente planejou o projeto, ele foi aprovado, tudo bem. Então, nós temos uma equipe que também é formada por colaboradores. Eu, como engenheira química, que entendo do processo de ozônio para a água, eu fui aprender novas técnicas para converter esse conhecimento para desinfecção gasosa. Então, o ozônio no ar. Então, eu fiquei com esta parte. Nós temos ali o professor Altair, que é da Física, que é da Engenharia de Materiais, na verdade, pós-graduação lá em Física, o professor Ricardo, da Física, e eles ficaram responsáveis pelos procedimentos em relação à radiação ultravioleta, que é o que eles dominam mais. Os professores e pesquisadores da Faculdade de Veterinária nos auxiliaram com toda a parte de testes, tanto de bactérias, quanto dos vírus na faculdade de veterinária, porque nós temos os equipamentos, que daí então nós ficamos cuidando dessa parte operacional, entendendo e evoluindo nas melhores condições, e os professores e pesquisadores da faculdade veterinária, eles preparavam efetivamente as amostras nos EPIs as quais seriam sujeitas a esses equipamentos. Nós também trabalhamos com professores da medicina que nos auxiliaram a entender onde esses equipamentos poderiam ser utilizados no hospital. Pensamos primeiramente nas máscaras e no fim a prioridade eram os aventais e macacões dos hospitais. Então era importante que esse nosso projeto realmente respondesse a uma demanda e não fosse algo que não precisasse. Então, o contato também com médicos do hospital de clínicas, que tinha uma parceria, enfim, mas os professores da medicina nos fizeram entender, olha, nós usamos assim, nós usamos para isso, porque nós precisávamos entender quais eram os pontos que nós precisávamos mostrar desses materiais. Né? Então, cada um foi desenvolvendo, nós temos também na equipe alunos de mestrado, alunos de doutorado, que pausaram um pouquinho os seus trabalhos para se dedicar a isso, porque eles tinham outros projetos, mas nós precisávamos de pessoal para isso. Então, esses alunos também estiveram com a gente, tivemos alunos do Instituto de Física, tivemos alunos então da Veterinária, da Engenharia e todo mundo daí trabalhando a parte de Virologia, Bacteriologia, com a veterinária, a parte dos equipamentos, com a engenharia e a medicina fazendo toda essa interface, além da parte do design, que eu estava esquecendo, em que nós temos a professora Stefani, com todo o seu conhecimento da engenharia de produção também para gerenciar o projeto, junto com o Eduardo Basso. Que é uma pessoa que nos auxiliou em todo o gerenciamento, ele é mestre em Engenharia Mecânica, estava lá, e a professora Carla, professor Luiz Carlos também, nos auxiliando não só com os conhecimentos, mas uma outra coisa que foi muito importante nessa época de pandemia é a questão do acesso, numa época em que a universidade está fechada, numa época em que é difícil, mas nós precisávamos acessar laboratórios, nós precisávamos fazer testes. O que eu posso dizer é que a equipe realmente atuou como equipe. E isso dá um sentimento na equipe de um crescimento, sabe, pessoal também para nós. Além de ficarmos contentes de estarmos trabalhando para uma coisa que a gente acredita e que vai auxiliar. Mas foi um enorme e continua sendo um enorme desafio para nós. Professora, e como é avaliada a efetividade de um método de descontaminação de EPIs? Bom, nós desenvolvemos para isso, primeiramente, experimentos em bancada, mas tudo muito mais rápido né, do que seria, como todo mundo que está trabalhando na área, nós fizemos então experimentos em bancada e depois em um protótipo, mas o que que nós queríamos? Nós pegamos amostras, nós pegamos uma máscara, vamos dizer essa N95, nós colocamos uma quantidade de bactérias, primeiro nós fizemos testes com bactérias, depois com vírus, porque as bactérias, e aí eu fui aprendendo né, ao longo do projeto, elas são mais estáveis e mais fáceis da gente trabalhar. Os vírus são muito sensíveis e todos eles requerem condições de temperatura e umidade específicas de trabalho. Então, o que se fez foi pegar amostras dos EPIs, colocar as bactérias e os vírus separadamente, né? então testes com bactérias, testes com vírus, e nós submetimos então essas amostras aos equipamentos, às condições tanto de radiação ultravioleta, então vamos dizer, Primeiro nós desenvolvemos testes com radiações ultravioleta. Então, nós pegávamos as amostras, colocávamos num ambiente fechado, simulando uma câmara, onde essa amostra ficou sujeita à radiação ultravioleta, e essa radiação, ela foi dosada. Ou seja, nós colocamos um pouquinho, um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, fomos fazendo um crescente dessas radiações e também trabalhando com o tempo, tudo com todos os cuidados e a a partir daí, após esse tempo, após essa, serem essas amostras então submetidas a essas condições experimentais, essas amostras eram retiradas e eram analisadas as quantidades de vírus e bactérias que estavam ainda, ou que restaram, nesses EPIs. Então isso nos permitia ver assim, olha, essa condição do processo, ela não eliminou o vírus, essa condição 2 do processo eliminou o vírus, eliminou a bactéria, e aí nós otimizávamos essas condições. Então, a gente ia sempre procurando aquela condição, primeiro bancada, depois num protótipo, que fizesse com que aquele vírus fosse destruído, até chegar em um momento em que se diz assim, olha, colocando tal radiação dessa forma, neste local, com este material, se consegue realmente a desinfecção. Isso passa por medir essa radiação, então vamos dizer que uma empresa me procura e eu, ah, eu quero certificar, eu quero ver se está funcionando. Bom, aí existem uns testes padrões que nós desenvolvemos e aí pode-se fazer esses testes com esse equipamento dessa empresa, e ver se realmente esse equipamento vai desinfectar naquelas condições, que seriam possivelmente as condições que eles estão sugerindo de uso daquele equipamento. E se não for, a equipe também pode sugerir: olha, modifica isso, modifica aquilo para que possa, então, melhorar. A nossa intenção é, nós abrimos mão de qualquer direito, que essa metodologia ela se multiplique e possa ser utilizada de uma forma rápida, né? não só por nós, mas por outros grupos ou pelas próprias empresas. E que essas empresas, em nos procurando, nós possamos dizer que, olha, esse equipamento sim, funciona ou não, mas é através disso. A gente coloca amostras dos EPIs e a gente verifica se aquelas amostras dentro daquele equipamento os vírus serão inativados ou não dentro daquelas condições. E a mesma coisa para ozônio. E são coisas diferentes. A máscara N95 é uma condição. Um jaleco, uma máscara de tecido é outra condição. Então é sempre interessante que se saiba exatamente o que se quer, nós aprendemos isso. Não podemos botar é, todos os tipos de EPIs para serem removidos os vírus e desinfectados ao mesmo tempo, porque nós temos variações de tecido. E aí tem vários estudos na literatura que já mostram isso, que dependendo do tipo de tecido, da abertura, de como o vírus entra naquele tecido, será o processo de desinfecção, se mais severo, ou menos severo, dependendo. Não sei, Mari, se eu deixei claro isso. São tantas variáveis. Eu acho que ficou interessante para quem é totalmente leigo. Me pareceu acessível esse tipo de informação colocada desta maneira, professora. Que e bom. Só fiquei curiosa com o seguinte aspecto, retomando um pouco do início da nossa conversa. Por que a escolha da luz, UVC e do gasozônio como descontaminantes? Essa escolha ela foi baseada em duas coisas. Uma, que as radiações ultravioleta elas são reconhecidas como um meio de desinfecção. Então, na literatura já existe o conhecimento mas, por exemplo, desinfecção de água, então de bactérias na água, e não assim do vírus, como o coronavírus, que é um vírus que a gente ainda não conhece, assim, quer dizer, agora já temos mais conhecimento, mas é mais para outras coisas, mas se sabe que essa radiação, ela tem propriedades que fazem com que os vírus e bactérias possam ser destruídos. E o ozônio também é um processo que na literatura se reconhece que ele tem um poder de desinfecção, inclusive as estações de tratamento de água, algumas no exterior já utilizam o ozônio é, no lugar do cloro, porque o cloro ele é utilizado para fazer a desinfecção da água, tirar essas bactérias, mesmo assim uma água de um rio a gente vai retirar e antes de ir para a distribuição, muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre se coloca o cloro. E o ozônio acaba não sendo tão utilizado porque ele é um processo mais caro, então não é tão utilizado. Então se conhecia essas propriedades. O que não se conhecia era em relação ao coronavírus. Essas duas coisas. A outra questão é que nós tínhamos, temos na universidade, pessoas com expertise nesses processos. Né? Então isso foi muito favorável. Então foi uma coisa assim, não, nós sabemos trabalhar com isso, e tem esse potencial de desinfecção. E mais um ponto importante foi que, na época, muitas empresas estavam lançando equipamentos para desinfecção usando essas duas técnicas e até procedimentos médicos utilizando as técnicas. E nós ficamos muito preocupados, mas como? Porque são procedimentos, é gás ozônio, é lâmpada ultravioleta. São coisas que, se não usadas adequadamente, podem interferir negativamente na saúde das pessoas. Então, um exemplo que nós chegamos à conclusão é que nós tínhamos uma ideia, por exemplo, de colocar a radiação ultravioleta no profissional paramentado. Ou seja, o profissional vai sair lá da unidade do Covid, ele está com a mental, ele passaria por um protótipo, alguma coisa que em que houvesse radiações indo nele, sendo atingindo o corpo do profissional, e nós verificamos que isso não é possível porque nós temos regiões do corpo que não estariam cobertas e que mesmo colocando algum tipo de máscara, alguma coisa, que o grau de radiação necessário para desinfecção poderia interferir na saúde da pessoa, então isso não seria adequado. Então quando nós vimos, bom, temos as técnicas, temos, as empresas estão usando indiscriminadamente, sem, a Anvisa não tinha nenhuma normativa, e agora ela já está um pouco mais aberta para receber, para certificar, enfim, mas não havia nada, nada. Nós tínhamos os profissionais que entendiam dessas técnicas e essa demanda, e as técnicas tendo esse reconhecimento por atuar com desinfecção. Então isso nos fez, então, ir por esse caminho. Já que nós reunimos toda uma equipe e justamente estava procurando o que, que a nossa expertise pode auxiliar. Então foi por isso a escolha das técnicas. Que vírus foram usados ou são usados e como ocorrem os testes em laboratório? Bom, nós fizemos a nossa etapa de testes, então, primeiramente houve o desenvolvimento da parte operacional e dos equipamentos e radiação e também pequenos protótipos em termos da radiação ultravioleta e do ozônio. E quando nós começamos os testes, então assim, a nossa proposta era fazer primeiro os testes com bactérias e depois com vírus. E os vírus que nós estamos utilizando Primeiramente, nós tínhamos a ideia e foram feitos vários testes com o vírus Sars-Cov da galinha, é infeccioso da galinha. Ele tem as mesmas características do coronavírus que infecta os humanos, só que o da galinha, ele é não infeccioso para humanos e tem as mesmas características. Então, nós trabalhamos com esses vírus para iniciar os testes. Depois, a gente viu que o manuseio dos vírus é muito delicado. Nossa, requer muitos cuidados. Nós tínhamos vezes, porque o que, que acontece? Esses vírus estão congelados, eles vieram ou da Unicamp, eles vieram de lugares que cultivam esses vírus, que tem essas cepas, então eles vêm, eles estão congelados e até fazermos um teste nós temos um caminho, então o vírus está congelado, ele então, por exemplo, numa sexta-feira, eu vou lá e aviso, combino, pessoal, vamos fazer um teste semana que vem. Os vírus são retirados, eles são preparados, então sai lá do freezer, e nós temos que, entre aspas, torcer para que eles se multipliquem para nós podermos fazer os testes. eles têm que se manter vivos. Então, aí vem sábado, aí vem domingo, aí segunda-feira a gente conversa. Pessoal, como é que estão os vírus? Ah, estão vivos. Então, ok, vamos manter os testes. Aí, terça, quarta, fazemos os testes. Se não bastasse isso, ainda tem a questão do manuseio. Pega o vírus, coloca no equipamento, depois tira do equipamento e faz a contagem. E também algumas vezes pode contaminar a amostra por alguma coisa que não se sabe, apesar de todo o laboratório ter um preparo, ser um ambiente estéreo, ter uma temperatura adequada, mas então assim, é muito delicado, não é como assim, como eu digo, que no meu laboratório eu vou lá e faço um processo químico que não tem vírus, em uma tarde eu posso fazer vários experimentos, mas com vírus não. Então aí, nesse preparo, no andamento dos testes, nós vimos que o vírus infeccioso da galinha, ele é um pouco mais sensível, e aí nós começamos a trabalhar com o vírus infeccioso do camundongo. Então, essa foi a nossa segunda amostra, a qual nós estamos trabalhando agora, com esse vírus que tem as mesmas características, mas também não infecta seres humanos e nos permite entender se os processos estão funcionando em termos de desinfecção ou não. E é bem visual, Mariana. O que, que acontece? Tem umas plaquinhas, são colocadas as amostras depois, depois de submetido à radiação, ao UV, se coloca numa placa de vidro. E aí, na placa de vidro, com o tempo, ao longo de dois, três, até cinco dias, se vê se, há, se continua vendo crescimento do vírus, ou se for da bactéria, ou não, se eles morreram. Então, as pessoas que estão treinadas, como lá os pesquisadores da veterinária, olham, olha, teve crescimento. Não, não teve. Olham no microscópio. E o que nós queremos é que não tenha crescimento, que eles sejam destruídos a partir dessa análise. Feito isso, nós podemos ainda atuar com uma análise mais detalhada para saber o quanto foi destruído em cada teste. Ah, morreu 50%? Não. 80%? Não. 20%. Isso nos ajuda, então, a estabelecer as condições. É bem delicado, é um processo bem delicado. Em etapas, ele tem que ter paciência. Paciência e cuidado. Professora, recentemente já foi entregue ao Hospital de Clínicas como fruto de toda essa pesquisa, o primeiro protótipo, que é uma cabine de descontaminação dos aventais utilizados pelos profissionais de saúde. Como funciona este equipamento? E além do aumento da segurança desses profissionais, como a senhora já havia comentado, profissionais que estão atuando na linha de frente, do combate à Covid, existem outros benefícios agregados a essa tecnologia? Nossa, Mariana, quanta coisa importante. Tu vais falando e eu vou pensando no projeto, porque cada desenvolvimento, cada etapa de desenvolvimento dessa cabine envolveu muitas perguntas envolveu muitos anseios nossos porque imagina eu trabalho mais com ozônio professor Altair professor Ricardo trabalhando direto nas radiações e aí então como eu disse a gente fez aquele protótipo fez em bancada bom deixa eu começar do início então os alunos da física desenvolveram uma câmera com luz ultravioleta no projeto deles. E aquilo já nos deu esperança, não, isso funciona. E nós já tínhamos tentado, inclusive, levar para o hospital de clínicas essa pequena cabine que seria para máscaras. Mas o que, que acontece? Nesse momento que nós levamos, nós entendemos, pelas orientações do hospital de clínicas, que aquela cabine não teria os padrões de hospital. Aí nós, puxa, para fazer um protótipo, não é bem assim. Nós, além de poder desinfectar, de poder atuar, nós temos que entender que essa superfície da cabine tem que poder ser limpa, não pode ultrapassar a radiação para fora, tem que estar tá adesivada, tem que preencher critérios de segurança dentro do hospital. E aí foi uma nova etapa de contatos com enfermeiros do hospital, com dois médicos do hospital, para nós entendermos, inclusive, a questão que, do jaleco, como eu mencionei antes, que nós tínhamos imaginado fazer para as máscaras, mas para eles isso já não era mais um problema. Esses jalecos, e aí vem um grande benefício, eu vou chegar na cabine, eles estavam usando cerca de 3 mil jalecos, segundo relatos dele por dia. Então a empresa que fornece os jalecos, ela vendia, ela produzia, digo, passava para eles e estava sempre produzindo e não acabava mais. Então, o hospital, em momentos superlotados, querendo a segurança também dos profissionais e tudo mais, podia não ter jalecos. Então, no momento que a gente pode reutilizar esses jalecos, a gente também deixa aquele profissional da saúde que está ali com mais tranquilidade. Porque os profissionais chegavam a ficar seis a oito horas sem ir ao banheiro, por exemplo, para poder usar aquele jaleco, não tem que usar mais um. Cada vez que iam ao banheiro, por exemplo, tinham que trocar. Então isso é muito complicado. Uma vez entrando na unidade Covid, pelos relatos que nós tínhamos, eles não podiam desparamentar. Então quando existiu a possibilidade de haver uma cabine para desinfecção, de acordo com a demanda deles, isso foi muito interessante e nós tivemos esse apoio deles para entender. Então, ela é uma cabine um pouco maior que uma pessoa, ela tem duas portas e ela foi dimensionada da seguinte forma. Uma porta abre, aí dentro tem tipo uma arara de roupas, como a gente vê, só que totalmente adaptada e construída para isso, onde tem uns trilhos. A arara sai, essa arara tem cabides que estão espaçados, esses espaçamentos foram todos programados, calculados, de acordo com os estudos do professor Altair, do professor Ricardo, da professora Stefani. O design dos cabides, nós tivemos também uma parceira, uma empresa parceira, que construiu a cabine, que nos escutou, que é a Brasil Robotics. O Alexandre foi uma pessoa assim, que pôde nos escutar e entender as demandas. E com isso, então, se coloca, aí tem um jeito certo de colocar, esse avental, coloca na arara, coloca lá dentro da cabine, fecha a porta, liga as lâmpadas ultravioleta. O que, que acontece? As radiações, a forma como as lâmpadas estão colocadas dentro da cabine, elas estão colocadas de forma que a radiação atinja toda a superfície dos aventais, e nós tivemos que evitar dobras dos aventais, aí a gente pensava, puxa, mas e a manga, a manga fica caída, a manga vem para frente, então tudo isso foi fruto de estudo. 10 minutos, Mariana, fica ali 10 minutos, desliga-se, abre a outra porta, porque então o que a gente entendeu? Existe uma área contaminada e uma área de descontaminação. Abre a outra porta, um profissional, quem não teve contato, que está descontaminado, ele vai tirar a arara e o avental está pronto para uso. Então, qual era a nossa ideia com isso? Alguém pode perguntar se assim, resolve o problema do hospital de clínicas? Não, mas de certa forma resolve, porque a empresa que quiser, se o hospital de clínicas quiser fazer vários protótipos, ele pode, e já deu uma desafogada na questão toda. Então, nós fizemos, ficou pronto, nós entregamos para o hospital de clínicas com os testes, com os laudos de que funciona e tudo mais, e eles participaram a todo momento na troca de experiência, então, eles têm confiança no trabalho desenvolvido e foi entregue. E agora o que a gente espera, inclusive nós abrimos também um projeto de pesquisa para que o equipamento pudesse entrar lá, nós temos um projeto aprovado dentro do Hospital de Clínicas, pelo Comitê de Pesquisa, e agora eles vão usar lá, e aí nós vamos ter um retorno, olha isso, aquilo, então coisas que sempre podem estar melhorando. E da mesma forma, se eles precisarem de todo auxílio, agora nós estamos marcando, tem um treinamento, e nós temos também um manual, então a gente tentou, e todas as questões que eu falei no início, da superfície, das requisições, que o hospital tem de requisitos, digamos assim, né, para que os equipamentos entrem lá, tudo foi pensado para preencher esses requisitos. E aí é um desafio, não depende... Às vezes a gente fazer só um experimento em bancada e ele dá certo. O bancada, que eu digo, é ali dentro do laboratório. Ele tem que ser acessível, isso é outra coisa, para o usuário. Então, também foi uma coisa que nós pensamos aquele técnico lá, eu não sei quem é que vai operar no hospital, mas a pessoa da área da saúde que está lá, ela tem que poder saber utilizar o equipamento. Não pode ser uma coisa toda difícil, toda complicada. Então nós fizemos pensando nisso também, e também, claro, se eles necessitarem de melhorias. Então, a gente entregou, e agora nós estamos aí na etapa seguinte, que é a questão do ozônio. Então, nós continuamos com a questão do ozônio, mas o ozônio depende de determinações da Anvisa, mas nós queremos chegar, nós já chegamos, vou dar um spoiler, a questão da desinfecção, mas ainda temos coisas para serem desenvolvidas. E a gente ficou, assim, muito feliz, porque, como eu falei antes, a gente conseguiu construir algo e essa metodologia, então esse, além de estarmos ajudando, essa metodologia pode ser refletida e utilizada para outros equipamentos de ultravioleta. Então esse é um outro benefício, desenvolvemos esse protótipo, mas toda essa experiência pode ser adaptada para outros equipamentos também com outra violeta. E temos aí também uma possível redução de custos para o hospital e redução de resíduos também, professora? Também, Mariana, é verdade. No momento em que a gente reutiliza aqueles aventais, eles não precisam ser descartados, não precisam ser comprados mais aventais e o custo, por exemplo, das lâmpadas, essas lâmpadas não são caras. O que elas precisam é ser bem empregadas. Então, tem o benefício, sim. Se nós pensarmos, vamos supor, 10 aventais a cada 10 minutos. Então, 10 minutos. Vamos supor, em uma hora que não seja os 60 minutos, mas vamos dizer 50 aventais. Se ficar 8 horas funcionando, nós já temos desinfecção de muitos aventais, e depois, se o hospital ou outra entidade decide ter um protótipo maior ou um outro com uma maior capacidade, com certeza vai reduzir. Então, realmente, assim, eu penso que veio no momento, e principalmente, na né, questão de ter o um profissional da saúde se sentindo seguro para trabalhar, porque o profissional da saúde está muito prejudicado, ele não tem o tempo de ir ao banheiro, ele não almoça, ele fica lá direto, muitas vezes porque não pode trocar aquela roupa. Então, se ele puder trocar aquela roupa, vai dar pelo menos um conforto maior para ele trabalhar. Isso foi é uma coisa que a gente pensou. E essa questão do botar e do tirar o avental, que eles realmente usam. O que nós vemos muitas vezes são experimentos com coisas que as pessoas não estão usando. Então, realmente, assim, é uma cabine para um tipo de avental que está sendo utilizada, que abre portas. Por exemplo, né, em conversa com outras unidades, nós poderíamos estar pensando em desinfectar algo para consultórios, para odontologia, para outras coisas. Então, acho que abre um caminho de desinfecção de coisas que a gente ainda não tem no mercado e não tem, não só o mercado, mas não existe ainda, então vai ajudar outros profissionais, era aí que eu queria chegar. Importante o valor da pesquisa, não é professora? E dessa interação entre áreas de conhecimento da própria universidade e da interação da universidade com a indústria em prol da sociedade, não é, professora? Nesse momento tão difícil. É verdade, Mariana. É uma parceria. Como tu disseste, nós temos professores, alunos no nome da universidade. Nós temos os médicos, enfermeiros do hospital e nós tivemos, temos parceiros da indústria e de empresas microempresários e que praticamente assim não tiveram um ganho, mas eles nos ajudaram em todo momento e acreditaram. E daqui a pouco eles vão estar tá produzindo esses protótipos, eles vão ser detentores dessa tecnologia porque é aberta. Então é aquilo de acreditar. Esses parceiros, eles nos forneceram ou equipamentos, ou um espaço, sem estar tá cobrando, entende, na hora. Aí, claro, os materiais nós tivemos que comprar e tudo mais, mas é muito bom ver que a parte empresarial, que as indústrias, que as empresas, elas também estão preocupadas. Né? Então, isso não foi uma barreira. Ah, outra questão, a organização institucional, tanto da URGS quanto do Hospital de Clínica sempre parceiros. Então, nós... também é importante, uma coisa que eu não relatei, porque eu coordeno o projeto FAPERGS, mas nós também recebemos financiamento do Ministério da Educação em uma das ações da universidade. E aí o professor Altair foi o coordenador. Na verdade, trabalhamos juntos, mas ele na questão do MEC, eu na questão da FAPERGS. E aí o Ministério da Educação também investiu. E isso é muito bacana, porque toda essa parte de bactérias e vírus é muito cara. Tem consumo de enzimas, tem consumo de meios de cultura, tem consumo, essa questão de reagentes químicos. É muito interessante ver que quando existe a união de todas, todas essas faces, de todas essas vertentes, a gente consegue realmente produzir alguma coisa. E acho que a pandemia também abriu a gente para novos campos, para novas oportunidades e da gente não pensar só no que a gente faz. Ah, eu faço isso ou não faço outra coisa? Não, é momento da gente abrir os horizontes e querer colaborar. E aí eu acho que foi um pouco isso. O que eu sei contribui? Se o que eu sei contribui, vamos lá, vamos fazer. E a gente, como profissional ali, pesquisador, professor, em meio a aulas online, também tendo que fazer as aulas. Mas era um grande prazer. E nos desafiando, porque não é fácil. A gente, essas alturas da vida, né, como eu digo, entender uma coisa nova, estudar novamente. Né? Então eu estudei, todos nós. E, mas isso nos revigora também. Foi uma coisa muito positiva. Com certeza. Professora Liliana, para finalizar, além de contribuir com o momento atual, fortalecendo hospitais frente à pandemia, com métodos de desinfecção e metodologias que garantam essa desinfecção efetiva e com segurança, a metodologia desenvolvida pode ter outras aplicações futuramente? Sim, eu acredito que nós não temos limitação. Agora, por exemplo, a ideia que nós temos em relação ao ozônio, quando terminar essa etapa, aliás, paralelamente, nós vamos ver a questão do vírus, não só o coronavírus, mas outros vírus na água. Já foi detectada a presença do coronavírus na água, está sendo estudado, várias pessoas estão. Mas a pergunta para mim é, que também trabalho com a questão do efluente, será que o ozônio vai conseguir remover uma determinada quantidade de coronavírus na água? Então, isso vai se agregar aos processos de desinfecção, por exemplo, da água que é captada dos rios e que chega na nossa casa. Então, vai chegar um momento que as estações de tratamento de água e os órgãos que cuidam disso vão ter que modificar as suas etapas de tratamento por causa, por exemplo, do coronavírus e outros. E vão ter que adicionar ao seu tratamento uma etapa de tratamento que ainda não existe, ou pelo menos no Brasil não existe, para remover, porque senão o que, que acontece? Se ele ficar na água e for captado e passar pelo tratamento, vai estar chegando na nossa torneira. A gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, porque o que, que acontece? Qualquer vírus que nós temos, bactérias ou produtos que nós consumimos como fármacos, como né? todo mundo toma um paracetamol e nessa época né, de hospitais tão cheios, as pessoas consomem medicamentos. Esses medicamentos, parte são absorvidos no corpo humano, partes são excretados pela urina e pelas fezes e vão para o esgoto. E o esgoto que sai do hospital, como estará a qualidade desse esgoto? Existem normas, claro, os hospitais cuidam, mas eu particularmente tenho já um projeto com o hospital de clínicas, inclusive para estudar essa qualidade dessa água. E aí já vou incluir esse tratamento para poder ver se essa água está saindo e se pudemos aplicar ultravioleta. A questão das radiações, nós também temos fãs, estamos conversando, porque as pessoas se interessam, e principalmente dentro da nossa universidade, que as próprias unidades da universidade possam, daqui a pouco, ou ter uma cabine de desinfecção, ou num centro de odontologia, onde os alunos, nós ficamos sabendo, os alunos, claro, têm muitas práticas, não só na odontologia, na própria medicina, como quando voltarem às aulas, como é que vai ser essas práticas? Será que esse princípio dessa técnica, essa questão de desinfecção, poderá ser utilizada, placas dentárias, raio-x, tantas outras coisas. Então, Mariana, eu vejo sim, eu não saberia te dizer aonde nós vamos em todos os campos, mas eu vejo pelos artigos que nós temos lido e tudo mais, que é um vasto campo que nós podemos estar aplicando de diferentes formas e sempre na questão da remoção, da limpeza, do trato para reciclagem, para reaproveitamento, então, vem a questão da saúde, vem a questão ambiental, como tu falaste antes, a questão do custo também, não só do avental, mas quem sabe em outras áreas, outras coisas que nós possamos aplicar. Superfícies, não sei. Então, eu acho que nesse momento, tendo desenvolvido como fazer, como fazer os testes, o grau de radiação, o grau lá do ozônio, de vazão e tudo mais, aí vai ser uma questão de termos um problema para colocarmos essa solução e adaptarmos. Fora a transferência para a indústria ainda, que pode ser muito grande, porque certamente os empresários vão ter muitas ideias de trazer, de colocar de implementar. Que essa é a nossa ideia, espalhar, multiplicar essa tecnologia. A pesquisa segue então, professora. A gente, o que apresentamos aqui como resultado concreto é uma parte. Essa questão do V foi primeira parte consolidada. Estamos no ozônio, já abrimos um outro projeto para a questão dos efluentes e conforme os editais também forem surgindo, CAP, CNPq, fundações ou empresas parceiras também, a gente vai seguir, porque tem muito a ser explorado. Nós fizemos esses testes, na verdade, tudo tentando sermos rápidos para poder auxiliar nessa época de pandemia. Queremos publicar os resultados também, estamos fazendo os artigos, mas olha, não tem como parar. Eu acho que agora sim, porque abriu assim, e essa questão da multidisciplinariedade, eu acho que isso é cada vez mais importante de nós trabalharmos em equipe. Eu sempre digo uma coisa e eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu sozinha não faço nada. Mas nós, com as nossas expertises, as nossas contribuições, cada um com a sua parte, construímos algo maior e melhor, e eu acho que é por aí que a gente tem que seguir, sabe? Acredito muito, muito nisso, e vejo especificamente na nossa universidade que nós temos pessoas com conhecimento muito grande, e esse conhecimento tem que ser compartilhado e tem que ir cada vez mais para a sociedade, sabe? Essa coisa do trabalho, antigamente dizia, eu trabalho na prateleira, agora não é mais na prateleira, agora tá no meio digital, lá não, ele tem que ser para divulgação, é conhecimento quando é multiplicado. É isso que nós queremos e é muito importante. Então não para, não, a pesquisa não para. Ainda mais que a gente está muito motivado para continuar. Professora Liliana Amaral Ferres muitíssimo obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós parabenizamos a senhora e toda essa equipe multidisciplinar que dedicou esforços e tempo para o projeto da UV-COVID-19. Desejamos que tenha sucesso em todos os seus projetos de pesquisa, bem como na sua atuação como docente na Escola de Engenharia e também como coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia Química, professora. Muito obrigada. Mariana, vou só agradecer eu também agradeço muito essa oportunidade. As coisas boas são para serem compartilhadas então eu agradeço muito parabenizo também a Escola de Engenharia e vocês pelo programa, né, pela divulgação estar aqui é uma honra e um prazer. E obrigada Obrigada, obrigada, vou transmitir a equipe, eu me sinto aqui falando em nome da equipe, eu não sou eu, somos nós e agradeço e realmente nós esperamos ter contribuído um pouquinho aí com o que nós fizemos para melhorar. Porque é tão importante, num é momento tão difícil, em que a gente sente muito por tantas perdas. Então, conseguir fazer isso com saúde é uma coisa inestimável. Então, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E eu continuo na pesquisa e nesse desafio aí da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, também abrindo portas para essa pesquisa e para outras que venham mais, que a gente possa ajudar mais com os nossos trabalhos. Muito obrigada a ti e a toda a tua equipe, agradeço imensamente a oportunidade. Nós que agradecemos, professora. Foi um prazer.